Olá gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um passeio turístico, espero que vocês gostem. Nós vamos conhecer a Lagoa Azul aqui do Rio Grande do Sul, né? É um lugar lindíssimo, é um paraíso. Espero que vocês gostem, se gostar deixe seu like, se inscreve no canal e vamos lá conhecer então essa magnífica obra de arte de Deus. Então, gente, então ó, a gente vai pegar a RS-407 Que é a saída aqui, então, de Shangri-La É a mesma saída aqui de Capão da Canoa também, tá? Uh, e a gente vai chegar na Estrada do Mar, ali na rota Eu não vou gravar a rota aqui É errado, né? Várias vezes tem polícia ali A gente vai pegar em direção à esquerda, então, tá? Em direção ao Osório pela Estrada do Mar, tá bom? ali ó, Aquele pórtico ali, ó é, ali na frente é bem-vindo a Xangri-Lá quando você entra, né? Então a gente vai pegar aquele mesmo pórtico ali, a rota, na verdade, à esquerda, para você não se perder. Eu vou gravar toda, todo o trajeto também, tá bom? Então vamos lá, cola aí com a gente e vamos conhecer mais um ponto turístico do nosso litoral do Rio Grande do Sul. Olha só, gente, ó, a estrada do mar. Aqui tem uma continuação, tá? Aqui à esquerda vai para Tramandaí, em Bé. A gente vai continuar na pista, na Estrada do Mar, em direção ao Osório, tá bom? E lá em Osório a gente tem mais um trecho lá que é bem importante. Eu vou gravar para vocês não se perderem, tá bom? Olha só, gente. Estrada do Mar, a gente acabou de parar num posto aqui, tá? Quilômetro 1, que a gente fala que são dois postos de gasolina... Ipiranga, um na frente do outro a, a continuação da estrada do mar à direita ali, ó Antes do viaduto, leva a freeway, tá bom? A gente vai continuar reto Vai subir o viaduto aí Só ir reto 100km na estrada do mar Lá na frente ela vai virar BR-101 O nome dela, vamos lá? Vamos embora então? Então gente, ó A direita aqui, ó Vai para a freeway Porto Alegre, tá bom? A gente vai subir o viaduto Em direção... Ao parque eólico de Osório, os cataventos ali Olha só gente Uma parada obrigatória aqui ó. Uh, é o parque eólico aqui de Osório Deixa eu mostrar aqui os Os ventiladores Dá uma olhada aqui, Bem ligeirinho Também ali na lá pra frente tem outra, outra parada de parque eólico, vale a pena conhecer também. Tá, Vamos ver no nosso rumo. gente, olha a velocidade que tá girando. Que esse catavento ali, cara. Aqui, em Osório, aqui é a cidade de Osório, tá? É conhecido como a cidade dos ventos, porque aqui sempre tem vento. Gente, é, é loucura, sempre, sempre tem vento. Aí na, em Capão, chega lá Vocês acham que tem vento, aqui tem muito mais vento Olha a velocidade que tá aquilo ali Meu cara Eu vou tentar dar um zoom aqui Olha só Presta tá devagar né, mas tá muito rápido Aqui Olha só A gente vai passar Debaixo de uma aqui Bem pertinho, eu quero te mostrar Olha só Olha só, gente, ó. Vou passar aqui bem devagarinho para vocês terem uma noção. Olha o tamanho e a velocidade aqui do. Eu não sei se na sua cidade tem parque eólico, mas aqui no Rio Grande do Sul isso é novidade. Aqui já tem acho que uns 10 anos, mas agora tem Xang lá também. Olha que legal. E essa aqui então, gente, ó. Agora ela virou. É a mesma continuação da estrada do mar só que agora ela virou a 101 BR 101 vamos continuar nela até o nosso destino que é praticamente na BR-101 que a gente sai e chega na Lagoa Azul Ó gente eu parei o carro aqui numa tenda ó. É, o nome é do sítio degustações produtos na, na beira da 101 ó, que vai em direção ao nosso destino mas eu parei aqui só para te mostrar Olha só que interessante aqui, gente Melancia amarela Você já viu? Olha só que bacana Bacana, né? Ah, vamos ver se é a moça ali Quanto é que é mesmo preço da? R$30,00 a grande, ó Gente, isso aqui Mostra muito minha mão É gigante Trin, 30 a grande Essa é a, do, a dona Gisele, né? Gisele E R$20,00 ah, tem alguma dessas amarela aberta só para mostrar pro pessoal claro, não tem gente, nenhuma não, tem tá. não tranquilo eu vou eu vou levar uma então da grande então. <risos> tá bom a gente fica de dica isso aqui é raro é difícil achar hein essa melancia lá na capital vende a 50 reais então tá vamos lá olha só gente um sinal é que você no caminho você vai passar por um lugar que parece um túnel verde olha que lindo olha só que legal. Bacana, né? Todo fechadinho assim. RS101. Aqui do lado tem uma placa, ó. Distrito de Passinhos. Você não passa em Passinhos. Não dá nenhum passo em Passinhos. Você continua reto aqui, ó. Olha só, gente, agora a gente chegou aqui na rótula Otávio de Oliveira Nunes, tá? Ah, essa aqui, à minha direita, é a RS que sai lá em Viamão, é a RS 040. A gente vai cruzar ela aqui, ó, em direção ao sul, tá bom? direção, então, a Rio Grande lá, pra gente continuar o nosso tour. Essa cidade aqui, gente, é Capivari do Sul, tá bom? A gente vai cruzar aqui, então, e... Continuar a nossa rota Pra lá, vai pra Porto Alegre e sai lá em Via mão, tá bom? Então a gente continua E mais um pouquinho Já estamos chegando aí Olha só, gente, ó Se vocês passarem Capivari Vocês vão passar Palmares do Sul Esqueci de gravar ali a passagem Pela entrada da cidade uh, Aí vocês estão vindo, ó Tem uma uns coqueiros Meios, meio diferente Assim a paisagem aqui, ó vocês estão no caminho certo, tá? Mais pra frente aí, mais uma meia hora, 40 minutos, a gente já vai estar chegando no nosso destino. Olha que legal esse coqueiro, bem diferente, ó. Então, gente, uh, eu acabei passando aqui, tava um pouco rápido. À sua direita vai ter uma placa Praia do Bacupari, tá? Aí a gente aguarda aqui à direita e a gente acessa aqui, ó. Para você então, tenho vou abrir aqui para você ficar gravado. Aonde você vai ter que entrar é aqui. Eu tenho uns silos de arroz ali atrás e tem esse detalhe ali, ó, Uma rede de pescador na entrada aqui. Ó. A gente vai entrar aqui então. Aqui a gente entra em direção ao mar, tá bom? Ali ó, camping Lisboa na entrada aqui ó. Vamos entrar aqui. Bom, ó, olha aqui tem ó, Lagoa do Bacupari, tá? Lagoa do Bacupari é o nome tradicional da Lagoa Azul que eles falam aqui né então vamos entrar a gente vai andar aqui mais ou menos um quilômetro, quilômetro e meio de estrada de chão batido, tá bom? A gente aqui tem entrou um pedaço da estrada aqui de uh, no caso de calçamento né mas esse pedaço que não é muito bom você tem um carro rebaixado que é um pouco mais baixo que o normal, que nem o meu Tem que ir bem devagarinho Uma dica aí Estamos chegando Só gente, tem bastante aqui é camping, bastante mesmo, camping Lago Azul, camping do Tio Chico. Ah, quem que mais? Tem muito camping. Só que é um é um bairro, na verdade é uma praia que tá começando agora, né? Ó, camping do Bacupari, mais um aqui. É difícil escolher qual que é o melhor aqui, tá gente? Eu vou tentar te mostrar um que é bem do fundo para lagoa mesmo. A gente entra aqui, ó É o camping do Tio Chico A gente entra à esquerda aqui Indo reto lá, ó A gente chega na Lagoa Tá? Na Lagoa Azul Mas a gente vai uh, Entrar primeiro no camping para te mostrar O que, nós, o que tem ali para te oferecer Olha só, gente Chegamos aqui Então, o camping do Chico Para mim, eu acho que é o melhor Se vocês conhecem aqui Pode nos passar a dica Agora a gente vai ver aqui, ó Vamos ver como é que funciona aqui? Vamos lá. <risos> isso aí, isso aí. Tudo, tudo bom, aí, moça? Tudo bem? Como é que funciona aqui pra bom, gente pra ficar... O dia, é, não, caso a gente... Caso, a gente... Agora, o resto da tarde, né? É, a gente vai, tipo, embora amanhã. Ah, vai acampar, então, R$40 é. por pessoa, Por pessoas. Horas. Aí o senhor estaciona aqui, assim, passa ali pra fazer a ficha fria. Tá? Ah, tá. tá. E tem lugar, a gente não trouxe barraca, tem lugar assim, pousado, não? Só... Entendi, entendi. Entendi. Aí acho que pousada, talvez o senhor consiga se continuar na, rua, na estrada de paralelepípedo, mas mais lá pra frente. Na né? outra lá, é, mais pra frente, mais frente lá. Não. Entendi, não. Entendi. a gente tem, então, todos os lugares. Beleza. Uh, a gente tá gravando pro, pro canal e tem como mostrar a beira da lagoa lá certinho ou não? Por aqui. É, no caso, só a gente para o carro, só Sim. ir lá mostrar. O senhor pode, quer deixar estacionado aqui? Sim. Ou se o senhor uhum. quiser descer mais um pouquinho. A gente já vem então só para mostrar Isso, aqui, eu pode, já peguei é, o valor. Eu vi que vocês tá da... né? eu vi que vocês têm a página no Face também, né? Vocês fazem reserva por ali também, né? Também. E o que, que o pessoal tem. tem... Daí, e o que, que o pessoal tem que trazer para pra... ah, A barraca, né? a barraca, tem chuveiro aí, né? O chuveiro tem, os banhos quentes aqui, ó. Que elas, do pro lado deles, eles. Sanitários, aí temos churrasqueira disponibilizada pra... na compra do carvão conosco, a nossa churrasqueira portáteis portátil, e daí a gente leva até vocês. E Tem, tem... Um restaurante aqui dentro também Uma pergunta muito importante, acho que você não vai perguntar Tem internet? Temos é, Tem internet, tem. que legal E tem, tem luz de noite embaixo tem. ali também Tem luz que Cada legal. postezinho desses azuis tem tomadinha de luz Aí tu traz a extensão no caso E é vocês que delimitam aonde vai ser barraca Ou o pessoal escolhe o porte de chegada? Tem, essas datas, Natal, Ano Novo, Carnaval Que vem muita gente, às vezes não tem espaço aí eles os guris da organização vão ali ajeitar, né? E daí já passa uma fita amarela na volta Que ali é teu espaço Ah, Mas entendi o, que nem hoje tá tranquilo Daí tu entra ali, ah, vou ficar aqui Gostei desse lugar, acampa ali Não, bacana então, obrigado A gente vai mostrar pro tá. pessoal então ali, tá? Tá bom Obrigadão, então. valeu Olha só, gente, a gente vai dar uma explorada aqui não é esse aqui que a gente vai ficar A tinha é visto na internet que era bem estruturado isso aqui, mas não tem Pousada, né? Então a gente vai só lá Mostrar pra vocês como é que é Olha só, tem até uma lancheria aqui, cara Nossa, tem boia Ah, tem bastante coisa, né, Liz? Deixa eu ver se a gente vê aqui, não tinha tanta coisa, né? Olha que legal aqui, ó Abaixo das árvores Abre a janela, Liz, pra mostrar pro pessoal Olha que legal Aí você bota sua barraca aí né? E a campa aqui, tem banheiro, tem e tem internet, tu viu só gente. Ó, aqui tem uma aqui tem uma outra estrada que não faz parte do camp aqui do lado. Ó. Acho que é isso, né? Vamos chegar na beira da lagoa ali para mostrar para vocês. É bem para quem gosta de natureza assim, parte mais silvestre, quem curte água doce, quem tem criança pequena então é uma maravilha porque a lagoa ela não tem onda, né gente? Então a criança ela pode ficar à vontade né mas sempre é bom ter observação dos pais Olha que lindo isso aqui gente lindo né ó aqui é os lugar para vocês acamparem ó a moça falou no, na entrada ali mas eu vou colocar o site deles aqui embaixo de descrição e vou colocar também os valores é 30 reais por pessoa para acampar né 24 horas né na beira da lagoa aqui para mostrar para vocês então pessoal só gente, deixamos a gente deixou o carro ali, agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui na beira da lagoa ó tem até cachorro aí, esse é a nossa galera Alice, dá oi para pra galera aí Gui, Will Vamos lá então. Olha que legal, gente. Ó. Vamos lá, vamos chegar, ver qual que é dessa lagoa azul. Vamos te apresentar ela. É só gente, tô bem na entrada aqui da lagoa, ó. Tem estacionamento exclusivo para cadeirante, tem guarda-vidas aqui também, tá? Uh, e aqui o acesso, ó. Vamos acessar aqui. Vamos tomar banheiro não? Esse aqui, olha só, deixa eu te mostrar. Uma lagoa, aprecie, se encante, tire fotos, não polua. Camping do Chico. Ó, até já vamos fazer o um mate aqui, ó. Propaganda aí. E agora vamos conhecer então a famosa lagoa azul. A praia de água doce no litoral norte do Rio Grande do Sul. Gente, olha só o tamanho dessa praia aqui. Olha que bacana. praia gigante. Até uns anos atrás, quando eu vim, não tinha tanta praia. Agora tem, acho, porque tá um pouco baixa a lagoa, né? Domingo de tarde, hoje eu tô gravando, então não tem muita gente, né? E, e olha só o que, que, que, que é bom, tá, gente? Que nem eu falei, quem tem criança, uh, você caminha dentro da lagoa, você vai caminhando assim... 50 metros, quase 100 metros. Ela não afunda. Olha que legal o pessoal andando de Banana boot. lá. Vamos ver se eu consigo puxar Vamos chegar na beira lá. gente, a cor da água branquinha, branquinha, branquinha, água bem quentinha, quem gosta de água quentinha, quem é friolento ali, ó, olha que top, gente, uma praia, uma tipo uma ilha, ó, vai até lá assim, ó, tudo água bem rasa. Olha o pessoal, o que, que o pessoal faz? O pessoal bota as pernas dentro da água, olha que lindo isso aqui, cara. É maravilhoso, olha só, olha o pessoal ali, ó. Muito bacana, gente. Ó, e essa, essa, essa aqui é a famosa Lagoa Azul, Lagoa do Bacupari. Ela tem um apelido carinhoso de Lagoa Azul, porque a água dela é bem cristalina, azulzinha, gente. De novo, ó. Olha as pés aqui. Olha que lindo. E aí, Gui, vai tomar banho ou não? Gui, Gui, vai tomar banho ou não? Eu deixo, sim. Vamos lá. caminhando aqui. Você consegue ver os seus pés, é, é muito top aqui. Gente. Lembrando que isso aqui é água doce. Tá? E lá atrás, gente, não sei se você consegue ver, Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Lá atrás é as dunas, dunas, e atrás das dunas é o mar. Então essa lagoa tem, ela se originou de um canal que existia muito antigamente que vinha do mar. Então algumas algas, né, se conseguiram se adaptar Tá, um novo habitat e transformaram essas águas então uh, nessa cor que você está vendo por isso que biologicamente eles chamam aqui né, de Lagoa Azul é um dos, maiores, um dos maiores lagos aqui então no nosso litoral norte de gaúcho é um ponto turístico maravilhoso tem tudo aqui gente é uma cidade grande já uma praia grande já de água doce a menos de 500 metros do mar. Lá está a duna, a gente vai acessar o mar por lá. É maravilhoso, então para quem tem criança, ó. Criançada corre solta aí na água, sem problema nenhum, claro. O ideal é sempre estar tá com acompanhamento de adultos, né. Aí tem passeio de pedalinho, passeio de banana bote, tem passeio também de jipe. O jipe anda no meio das dunas e acessa lá ao marco naufragado na beira da praia aqui é perto do mar também, tá bom, gente? Aqui toda a costa da lagoa, ó. mostrar pra vocês. Bacana, né? E se vocês tiverem interesse, tem muitos lugares pra acampar. O ideal é com barraca, fica maravilhoso. Você que é da capital e quer fazer né, esse, esse passeio diferente pro seu filho acampar no camping, é maravilhoso aqui, gente. É muito bom mesmo, né? E, então fica a dica aí. Vamos então curtir mais um pouco aqui Da Lagoa Azul Então gente, a gente mostrou Ali então a Lagoa né Aqui nós estamos no camping de novo Que você pode acampar aqui embaixo das árvores Olha que legal Gente, tem até tomada aqui nas árvores Você sabia? Tem luz também Então é um acampamento meio playboy Não é Aquele acampamento assim Mas é top demais, é muito bom eu vou fazer isso em breve, acampar em barraca aqui. E agora vamos conhecer mais um pouco aqui da praia, então. Vamos lá. E aí, galera, chegamos num ponto bem nervoso aqui. Vamos passar, cruzar uma pontezinha, ó. Que legal. O negócio vai ser mais rápido, hein? <risos> Alice quer que eu vou mais rápido. Que devagarinho aproveitar a paisagem, Liz. É só, gente, a gente escolheu para ficar na pousada do Silva Que, olha só, tem um telefone dele aí Se você gostar, você pode anotar Por que a gente escolheu, tá? Ela é passando a ponte Tem uma ponte que passa aqui, gente, ó Passando a ponte lá, tá? Ela não é no centro, ela é um pouco mais retirada É mais tranquila Lá final de semana, principalmente, o pessoal Então, uh, bota som alto, as coisas assim E a gente é mais da, da tranquilidade Então a gente escolheu essa pousada aqui o que que eles têm aqui, tá, gente? Eles têm churrasqueira. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tem um lugar que tem as piazinhas, ó. Pra você fazer um churrasquinho aqui com a família, ó. Ó, aqui tem churrasqueira. Aqui do outro lado também tem... E assim Ficou bom? <risos> ó, aqui tem mais churrasqueira, ó. E agora eu vou te mostrar um pouquinho do, dos quartos aqui dos dormitórios, tá? Esse aqui é o seu Claudio, seu proprietário aqui. Oi, Tudo bom? É. Seu Gode fala para o pessoal aí como é que funciona aí, e os preços, né? Como é que... Ah, aqui a gente tem quarto com duas camas de casal. Quartos com uma cama de casal mais beliche, né? Ah, se a mais quiser acompanhar, a gente coloca sempre é, um colchão adicional, né? V vamos lá ver? Vamos dar uma olhadinha ali, sim. Ah... Então aqui a diária hoje a gente está cobrando por cada quatro pessoas R$ reais. R$ né? por Isso. quarto? Isso, por quarto, a diária, Até né? Até quatro pessoas quatro daí. Quatro pessoas, uhum. tá? Você chega aí, aqui é bem tranquilo, é um, é, vamos dizer assim, um ambiente familiar, né? Sim. Bem tranquilinho. Então a gente vai mostrar um quarto aqui com duas camas de casal, né? Você só traz hum. forro de cama, né? Uh, um ah, fogão Bem espaçoso que ó, tem fogão uhum, E a geladeira. geladeira Eu vi ali que, ah, que, o, que o... aqui tem aquecedor a gás, né? Uhum, e, o... E, ó, e, o me... e o melhor, né, seu carro. Tem Wi-Fi, né? Tem Wi-Fi, isso aí é bom Muitos vêm aí para alugar e não... Até alugam Como peça aí mas... ó, banhe... Aqui é o banheiro, para mostrar pro uhum. pessoal aqui assim. Ó, chuveirinha a gás Já é um ótimo local Bom e barato Aqui cabe quatro pessoas, então mais ou menos Dá menos de 40 reais pra cada um, né? É isso aí, mais ou menos, né? Então, bem, bem bom Se vier, vamos dizer, seis pessoas ali Que seja a família, o casal A gente tem colchão adicional E, né? o, é? e tipo assim, se vier só o casal tem um quarto só para casal e é mais barato, é o mesmo preço, como é que funciona? Seria o mesmo preço. Mesmo gente, preço, entendi. Isso, agora seria o mesmo preço, então a diária a gente uhum. não muda, né, temporada aí. É... Não, é isso aí. E deixa eu te fazer agora a última, última pergunta. Tem algum site, algum lugar que o pessoal pode reservar? Eu gravei o, o número lá na frente, mas tem alguma página, alguma assim? Tem, tem. Tem o Facebook aí, né? Facebook. O Silva também, Osada né? Silva, tem o também. Eles entram em contato por ali e podem reservar. Isso, e pelo número do telefone ali também, né? Baca bacana, pode... seu Silva Obrigadão, Bri então. Então tá. Obrigada e... a eu. Vamos lá. Olha só, gente, a gente parou aqui num dos lugares que é um passeio turístico aqui. É estacionamento da velha. Aqui os quadros louco. a gente vai falar com o seu Sérgio, vai nos levar num lugar muito bonito. Como é que é a história aí, seu Sérgio? Ah, que é um paraíso? É um, lugar, é um lugar paradisico com muitas dunas altas para subir, descer, na costa de uma lagoa que está sendo atuiada pelas dunas. Lugar Sim. paradisico, muito bonito. Sim. E deixa o pessoal me perguntar aqui. Como é que é o preço do passeio? Quanto tempo? R$ reais cada quadriciclo, que comporta duas pessoas. Legal. Cerca de uma hora, de uma hora para frente. Depende da maneira de andar. Cerca de A uma fatelagem. hora. É. E qualquer pessoa pode andar? Criança? Qualquer pessoa pode andar. Que bacana. Então vamos lá, vamos conhecer então. Esse paraíso que o senhor fala aí, né? Vamos lá, então, gente. Ó, vamos lá, Gui. Vamos lá, Will. Ah. Qual que vocês vão escolher aí? Vai. Quem vai nesse, quem vai naquele ali. Oh, eu vou nesse aqui, então. Ó. aqui, gente, ó nosso quadro nos Nós vamos tentar. Diz é o nosso guia é lá, vamos tentar. Nós vamos subir isso aqui, quero só ver, vamos ver. Não sei se eu vou conseguir filmar. Aí. Será que tem peixe aí? tem. tem. Aí ah, tem peixe. A ilha. A, ilha. a ilha grande, já. É? A ilha sei, que ele é meio, meio vale, já. A, a lagoa é muito funda, né? Aham. Uh -huh. É coisa de... gente olha só a Lisa abriu a melancia amarela e ela é vermelha por dentro oh. Oh. <risos> muito boa melancia olha gente opção de janta aqui na Lagoa do Baco Pari. ó uh, é um restaurante Aloha tá uh, a gente tá eu e a Lise as crianças já estamos ali e a gente vai então Uh, entrevistar a proprietária aqui ela vai passar o que que tem para a gente estar tá jantando também almoçando aqui é bem do lado da ponte a ponte estaria tá assim ó bem do ladinho da ponte não tem erro vou falar com ela aqui então aí Annie boa noite tudo bom boa noite pessoal pessoal do tudo canal bem? do corretor da praia aqui e a gente vai entrevistar a Annie é a proprietária então aqui do Aurora e ela vai dizer o que o que a gente tem então Uh, na parte de gastronomia aqui na Lagoa do Baco Pari, né? Pode ir, fala aí. Primeiramente, isso. boa noite. Um prazerzão estar nesse canal divulgando o nosso espaço, a Aloha do Baco Pari. Nós somos a primeira e única pizzaria da Lagoa. É Legal. pizzaria artesanal, a massa é feita toda aqui. Nós temos um pizzaiolo premiado no Rio de Janeiro. Olha que top. E, um faço um convite para que todos venham conhecer o espaço que já está sendo bem divulgado, o pessoal está comentando bastante. Venham é, curtir esse espaço maravilhoso. Vem comigo. Não, pode, pode continuar. Aqui, é o, aqui é o famoso seu Raul. Não, não tão famoso assim, né? <risos> aqui nós temos tipo um deck, olha que legal. Oh, aqui tem até, olha só a natureza, olha só, temos patas e ganso aqui do lado do restaurante, gente, ó. A gente cruzou a ponte, a nossa, a nossa porta tá do lado de cá, a gente viu os patins nadando ali, aqui é, é o rio que liga as duas lagoas, gente, vocês viram durante o vídeo no drone, então esse é o rio canal e essa é a ponte, então olha que legal aqui, gente, ó. A gente tem um espaço bem maravilhoso aqui, bem é, bacana, né, cercado de uma natureza ímpar e uma energia fantástica só quem que vem aqui que conhece e que sente isso convido a todos vocês Para conhecerem inclusive eu vi ali, Anne tem, tem até açaí, viu um açaí ah, coisa mais linda temos ali. Um açaí pura polpa, é, ele não tem mistura nenhuma, então é um açaí bem diferenciado bem vem de São Paulo, a gente não compra aqui, não menosprezando as marcas, né? Mas enfim. Sim, sim. Não, aí uma vista panorâmica então aqui, gente, ó. E. É isso aí, agora nós vamos então partir para nossa janta Anne. Obrigado então Obrigada, pela entrevista. Um abraço. Olha só gente, nós vamos fazer mais um passeio bacana aqui na Lagoa do Paco Paris. Nós vamos de caminhão militar visitar um navio naufragado na beira-mar aqui. E também visitar outro ponto político, uma outra lagoa linda maravilhosa. E eu quero que vocês venham comigo conhecer, mas antes eu vou passar mais detalhe desse lindo passeio para vocês, só um pouquinho. Ó gente, ó passando, passando a ponte em direção aqui ao mar, você chega nessa avenida, tá? E na avenida aqui você encontra três já quer dizer, <risos> esse é o Will Guiaris. Você encontra a dona Dalva, a proprietária aqui do estabelecimento. E ela é a comandante do passeio, então ela vai explicar um pouco para nós. Boa tarde, Nadal, tudo Boa bom? Boa tarde, tudo Ela vai explicar como é que funciona o passeio aqui do Nadal. Bom, para começar esse, esse passeio, né? ele é da, da empresa Carrossauro, lá de Tramandaí. Lá temos mais dois caminhões iguais que também Legal. fazem uma outra rota. E a nossa rota aqui é o quê? Saindo daqui, ele vai ao mar. Lá no mar, ele vai aos restos do navio, que tem ali o Monte Atos, né? Uhum. Uma história antiga, aí que o pessoal pode procurar no, no Google que vai encontrar. Lá ele fica 15 minutos, o pessoal pode descer, pode dar um mergulho, pode ir nas dunas. Enfim, faz ali o que achar melhor. Legal. Aí ele volta, volta pelas dunas e vai à terceira lagoa, onde ele para mais 15 minutos, que lá daí nós temos também... É outro tipo de beleza, é natural, é as dunas, é a água doce, que é da nossa terceira Sim, lagoa. Que bacana. E retorna, isso aí é um passeio de em torno de duas horas. Duas horas. Deixa eu te perguntar, Nandavo, qual é o investimento para fazer esse passeio com a família? Olha, eu acho assim, ó, o investimento, uh, na parte, vamos dizer assim, de dinheiro, não acredito que seja tão caro, porque... Do jeito que a gente tá vendo aí, tanto o... prédio, tanta é. coisa, as pessoas vêm assim, ó, o... elas vão ter um, um, uma visibilidade de natureza, né, o nosso mar, a, a, nossa, a nossa água aqui. Nós aqui somos ainda um lugar, assim, uh, um balneário pequeno, pouco, um pouco descoberto ainda, né? Deixa eu voltar para é, a senhora, a senhora estava falando do valor do ingresso do passeio, é R$ 40,00, é isso? E isso, R$ reais por, por pessoa. pessoa, né? Crianças até 6 anos não pagam desde que conduzidas no colo. No colo e também se sobrar um, um lugar, não há problema em essa criança aí, né? Tranquilo, sentada, desde que banco. com o cuidado de um adulto. Certo. Né? Não, é isso aí, bacana. Então agora vamos conhecer o passeio. O senhor que é o motorista? Sim. Como é que é o nome do senhor? José. Seu José Arni? Olha ele como José. José. O senhor que vai ser então o nosso guia turístico aí. José. Vamos lá então conhecer esse lindo passeio, então. Vamos lá. Vamos lá, gente. De italiano aqui no Rio Grande do Sul fazendo turismo, o Christian e a Maria, eles vão, é, eles vão falar em espanhol, depois fala inglês também, Sim. pode falar o que vocês estão achando aqui da Lagoa Azul, do Baco Paris, dessa região e desse passeio maravilhoso, hein? Boa tarde Christian, boa tarde Maria, sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul. Nós somos turistas Itália, e começamos viagem em Chile há dois anos, ah, sim, que legal. Recolhendo é Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e agora entramos no Brasil. No Brasil. São dois anos que viajamos. Ah, sim. Que legal. Viajando em motorhome, né? Motor 1, sim. Ah, tá. Não, tranquilo. E vocês estão gostando aqui da, do passeio? Sim, estamos em passeio e, bueno, queremos chegar até Florianópolis. Ah, que, que legal, que legal. Então, gente, esse foi o passeio da Lagoa Azul, Lagoa aqui do Baco Pari. Espero que vocês tenham gostado, né? Uh, e quero te agradecer se você viu o vídeo até agora, né? Até agora aqui, te agradeço de coração mesmo. E nós queremos te desejar bastante saúde, paz, prosperidade e que você desfrute de bons momentos com a sua família, como a gente tá fazendo aqui, né, Liz? Dá um tchau pra galera aí. Você é japa, dá tchau, Gui. Pra galera, Gui, Gui tá top, tchau. Dá tchau, Will então é isso aí gente, até mais se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal se precisar de alguma dica, comenta aqui que nós te respondemos, tá bom? até mais, tchau e se inscreva no canal Chego da Praia